O mundo mudou. As pessoas mudaram. Os desejos mudaram. O ensino também. E é só a educação que é capaz de mudar o mundo. Uma vez, e outra, e outra. E tantas vezes quanto forem necessárias. É preciso ter gente ao nosso lado. É preciso encontrar estrutura. Apoio. Qualidade. Os sonhos da infância têm um lugar para virar realidade. O mundo muda e fica melhor cada vez que alguém investe uma toga.